Ticrococa pupana Paparabundê, para Paparabundê, para bundau -pa para para vai avau para para Despencou do céu um anjo Ah, e eu não sei dizer Qual sua missão, qual seu dever O que veio fazer Veio me assombrar ou me proteger quando está presente meu coração sente quando está ausente minha mente se inquieta aguardando a hora certa pra te encontrar pra te encontrar pra te encontrar eu Para bundi, para bundão, pá para bundi, para bundi vai a bal, pá para bundi, para bundão, pareia, pareia, pareia, pareiarão, pá para bundi, para bundão, pá para bundi, para bundi vai a bal, pá para bundi, para bundão, pareia, pareia, pareia,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 pra te encontrar pra te encontrar pra te encontrar eu -oh, eu -oh, pra te encontrar para bombeer para bundal, pa para bundê para bombe vai abau pa para bundal, para bundal pareia pareia pareia pareia para bundê para bundal, pa para bundê para bombe E apareia, pareia, para te encontrar.